Fala pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pices. Hoje a gente está mandando esse vídeo direto aqui da nossa fábrica, tá? É só para explicar para vocês que nessas últimas semanas, né? por exemplo, ontem a gente já disponibilizou um vídeo, hoje a gente vai disponibilizar outro vídeo. Então a, a proposta do canal é a cada 15, de cada 15 em 15 dias a gente disponibilizar um vídeo explicativo sobre os nossos sistemas, sobre a piscicultura em geral aqui no nosso país e fora dele também que a partir desse ano a gente já está fazendo projetos para fora do país. Tá? É... O único problema gente, é que a gente está com alguns clientes é... alguns bem grandes pedindo vídeos é... dos nossos sistemas rodando, funcionando. Por exemplo, a vídeo de pirarucu, sistema de troca controlada, vídeo de tilápia gorda em biofiltragem. E a gente está tendo um grande problema que, por exemplo, quando a gente disponibiliza um vídeo no Facebook ou a gente está mandando vídeo pelo WhatsApp, Alguns concorrentes nossos estão pegando esses vídeos e falando que são deles, entendeu? E agora todo vídeo nosso já vai sair com o nosso logo no cantinho da tela. Vocês viram que é, já nos últimos dois, três vídeos já tem o nosso logo é, no, no canto do nosso vídeo, que não dá para tirar, então vai ser praticamente impossível alguém é, tentar roubar a autoria desses nossos projetos. tá é, Por conta disso, todos os vídeos que nos pedirem, para serem enviados, eu vou disponibilizar no YouTube Então vai acabar bagunçando um pouco a nossa rotina de envios para vocês tá Então, por exemplo, hoje a gente vai disponibilizar um vídeo de é, pirarucu em troca controlada, de um dos nossos projetos no Rio de Janeiro Ontem a gente já disponibilizou um vídeo sem explicação né? Então é só o vídeo, é, com a parte escrita falando o que, que é tá Isso vai acontecer bastante a partir de hoje é, A gente disponibilizou um vídeo de... É, aquaponia que a gente tem em São Lourenço, tá, e um pouquinho de irrigação de pastagem que fica no Mato Grosso do Sul, em Angélica. Então vai, vai acabar tendo esses vídeos aí meio que aleatórios, tá, mas a, a prática de 15 em 15 dias terem vídeos explicativos vai continuar. Então, é, vocês que estão acompanhando o canal, vocês que indicam muito o nosso canal, pode ficar à vontade, tá, é, que só vai ter essa diferença a partir desse mês aqui, porque a gente estava tendo bastante problema, tá. Valeu! É, se vocês precisarem falar comigo, vocês já sabem, né? tá o contato aí no final do vídeo, no comecinho do vídeo também vai estar tá o nosso contato. Então, é, também na descrição, a sua liga aqui pra gente no 11-2021-5593 ou no contato arroba .com .br, tá ou pelo WhatsApp no 11 947 4219 tá bom? Obrigado!